Bom, um, meu nome é Nelson Mucanzi, uh, tra trabalho no Jornal Magazine Independente, um, mas antes de trabalhar no Magazine, um, trabalhei no Jornal Debate, também no Jornal uh, Expresso Mose, e são, foram órgãos privados, porque debate já não existe, e... Um, o meu currículo jornalístico comecei a, a construir lá, e agora estou no magazine e sou estudante. Ainda não terminei minha licenciatura, tô, estou a fazer direito já no segundo ano. Minha experiência com, com jornalismo de dados uh, remota há uns quatro anos. Em Moçambique, como tal, Ainda não, não se sente lá muito jornalismo de dados. E é uma experiência sempre que tentamos trazer do, dos outros países. E a primeira vez que tive contato com jornalismo de dados foi sempre fora de Moçambique. E uh, isso despertou o meu desejo de... De... de tentar implementar essa experiência aqui no nosso país e, durante essa tentativa, hum, participei de, de, de, de muitos debates sobre o tema. E os, o, o país também, hum, já, os colegas já hum, debatiam hum, essa, essa centrada no embora outros preferem chamar de transição do jornalismo convencional para, para o jornalismo de dados eu, eu olho para o jornalismo de dados como como, como uma uma forma moderna como evolução de, de, de, das tecnologias de informação para nos ajudar para subsidiar subsidiar a interpretação em, das reportagens convencionais e não deixar o jornalismo atrás, mas permitir que o jornalismo resista à a, a, resista a evolução da tecnologia e resista também à expansão da, da, da, das redes sociais, que de alguma forma uh, ameaçam uh, o, nosso, o nosso exercício profissional. Bom, coloquei aqui, ó, não, não preparei lá uma, uma grande apresentação, porque só temos 15 minutos, e preparei aqui uma, umas cinco questões. A primeira questão é já responder. A segunda questão é, é que vos interessa, é saber como, como é que o país está, está a exercer o jornalismo de dados, como é que os jornalistas aqui em Moçambique olham para, para o jornalismo de dados. Bom, nós temos limitações, muitas limitações para o exercício da, para o exercício do, do, do, do jornalismo de dados. A primeira limitação tem a ver com a disponibilidade das informações nós não temos muitas fontes abertas e todos os ministérios aqui no país têm sempre, eu estou, estou a dar um exemplo, tem um portal eletrônico, no entanto, a atualização dos mesmos portais é ainda, é ainda fraca, há portais eletrônicos a sites do governo que ficam três meses sem ser atualizados. O único ministério que, que, que atualiza o site de forma regular é o, o Ministério de, de Economia e Finanças. Hum, além da, dessa falta de, de fontes abertas, hum, temos também a questão de, de, da, da aparente falta dos do jornalistas aqui em Moçambique, de, de, de apostar, de dedicar muito tempo na consulta de, de informações. Em jornalismo de dados, sempre existe mais tempo de consulta de informações, de leitura, de verificação de, de dados, e do que. Do que do que é aquilo que acontece com o jornalismo convencional que vai exigir depois da hipótese e exige mais tempo no terreno, o jornalismo já vai lá consciente de que já tem uma matéria, embora pode não vir corresponder tudo que está na hipótese, mas já tem uma matéria. Enquanto o jornalismo de dados não, o jornalismo de dados, eu tenho um volume muito grande de informações e dessa informação pode não sair lá algo noticiável, talvez eu, vou ser, eu só vou levar aquelas informações e facilitar para e facilitar a interpretação para os meus, dos meus leitores. Enquanto que já é o profissional vou para o terreno com a hipótese. E aqui o tempo que se que vai se despender verificando as informações é o tempo que os jornalistas acredita que teria talvez feito muitas oh, teria feito teria dado um passo não, não, não, não. É, teria conseguido talvez uma ou duas peças e nós não temos temos redações que não tem ainda não tem não tem recursos humanos à altura de, de, de responder àquilo que são as necessidades do jornalismo de dados. E é difícil encontrar uma, uma redação, que, uma redação que, que, que, que aceita disponibilizar, um jornal, dispensar um jornalista por um mês. E temos compromissos com os órgãos, esse compromisso. E pressiona o jornalista a, a publicar quase sempre. E é um desafio que às vezes nos leva a não olhar para a qualidade do, do, do, do, da informação que passamos para o público, embora é sempre importante esse, considerar levar em conta essa, esse dado da, da, da, da qualidade. A, a terceira Questão tem a ver também com as habilidades. Bom, existem muitas ferramentas que, que, que, que nos, ajudam, um, na, nos ajudam para, para, para, para montar em gráficos, fazer infografias, fazer mapas das informações que vamos, das informações que, que, que estão à nossa disposição. Mas o uso dessas ferramentas. O uso dessas ferramentas ainda é, é, é, é um grande é um grande desafio. E o que... Agora, o que o que está acontecendo neste momento? a um, margem destes três desafios que aqui coloquei. É? O que tem acontecido é que, sim, aqui em Moçambique há exercício do, do, do jornalismo de dados. Se sente um pouco o jornalismo de dados, mas ele... É, é, é, não temos em, em Moçambique um jornalismo de dados de forma independente hum, não existe eu arrisco para dizer isso que não existe aqui no país repórteres os jornalistas que se dedicam exclusivamente à consulta das informações e das informações para para uma publicação de notícias de forma, recorrendo à tecnologia de informação, às facilidades que, que, que, que, que as ferramentas digitais nos oferecem. E a, a consulta, a monitoria, em algum momento, das informações oficiais aqui, aqui em Moçambique, tem estado muito mais a... tem estado muito mais a... a, a, a tem, tem, tem sido uma, um desafio, de alguma forma, exclusivo por parte das organizações não independentes. Há organizações que, que, que, que, que de forma fiel, fazem monitoria das informações e, e, e, e do Executivo. E nós pegamos, às vezes, as informações e vamos confrontar com as autoridades ou talvez os povos já fazem isso, pegam informações oficiais e vão confrontar as autoridades com informações que têm, mas não, não uma narrativa de forma que não, não que a exposição ao público dessas informações vai seguir aquilo que, aquilo que são em algum momento critérios ou, ou, ou, ou vai colocar aquilo de forma que possamos ou nos permita dizer que é aquele jornalismo de dados é é uma publicação algum momento é um acompanhamento por vários jornalistas que acontece de alguma forma de forma a, a, a aleatória não há esse compromisso de de de, de, de se, de se, de se hum, desafiar que a partir de hoje eu vou, vou, vou, vou me dedicar à consulta das informações e vou me servir das facilidades que, que, que, que, que, que as tecnologias de informação oferecem para devolver aquela informação ao público de forma, de forma, de forma um, um simplificada e, e com facilidade de, de, de interpretação. E publicar fazemos infografias, publicamos gráficos, acompanhamos, tentamos facilitar a leitura dos números para o público, mas é sempre de forma aleatória, não é que é um compromisso como tal com o jornalismo de dados. E, e, e, e, e, e os desafios são esses que, que acredito que até hoje viram de domínio das tecnologias de informação e também de, de, de, de, de, de, de, de, de falta de, de compromisso com a identidade talvez um compromisso, uma falta de compromisso incentivada pela falta de, de, de, de fontes abertas, de, de documentos abertos por parte das nossas autoridades o nosso executivo. E o que é bem diferente de outras realidades, eu ah. acompanho um pouco em aquilo que é a exposição das aquilo que tem sido a, a transparência, mas estão... Hum coisa pública por parte do, de sites para descobrir ações das empresas, tem lá de forma regular é, as contas públicas das empresas, é, tem lá relatórios de, de, de, das empresas, e aqui é até um, um relatório de autoria de, de, de uma empresa pública às vezes é, é, é difícil de, de ter acesso. Não estou não estou a dizer, que, não estou a, a legitimar, não está legitimar a, a, a, a, a, a falta do, do, do, do compromisso com o jornalismo de dados, eu prefiro falar de falta de compromisso com o jornalismo de dados porque é possível, sim, é possível que não seja de forma aleatória, mas uh, aquilo que eu coloquei aqui como recursos humanos nas redações e também a escassez de, de, de, de, de, de fontes abertas, e é uma, é uma verdade aqui em é um Moçambique. Mas há espaço, sim, para o jornalismo de dados. Há, há, há colegas, há publicações que vimos na imprensa em que os colegas recorreram às facilidades que, que as tecnologias de informação oferece para facilitar a, a, a, a, a compreensão de uma certa realidade. Em algum momento para. Para evitar a repetição de números, que números que em algum momento deixam o nosso leitor ou o nosso, nosso espectador e cansado. E temos esses desafios e não temos de forma sentida hum, a publicação de notícias que seguem de forma linear e rigorosa hum, o jornalismo de dados, mas de forma aleatória vamos, vamos praticando, porque. Ah, em algum momento há, há reportagens próprias que obrigam, um, um, um, obrigam o jornalista a recorrer a essas facilidades para não cansar seus leitores, a inovar a, a, a sua forma de, de, de contar histórias. Então nós encaramos aqui os dados como como uma como uma uma uma ferramenta que vem subsidiar as nossas as nossas vem subsidiar a redação das nossas das nossas reportagens por parte dos nossos dos nossos leitores. então é, é é é um pouco desta realidade que, que temos aqui estou, estou estou à vossa disposição para responder a eventuais questões que não tenha respondido durante essa intervenção. Eu, eu, eu tinha, tinha interesse em, em perceber, eu sei que, sei que o Nelson já falou, já falou um pouco disso, mas hum, tinha, tinha interesse em perceber uh, do lado das sofias das, da, uh, dos jornais, como é, que, como é que é visto este centro de jornalismo? Ou seja, uh, quando, quando tu dizes olha, eu queria fazer um, este projeto, eu tenho ideia, gostava de dedicar um tempo a, a, a esta investigação com dados. Uh, como é que normalmente ela é vista? Como uh, um, um desperdício de tempo, algo que sabem que vais gastar muito tempo, mas que, mas que depois no final vai, pode dar um produto diferente e bom uh, jornalístico. Uh, como, como é que é esta relação? Bom, pelo que eu percebi da questão, é qual é a reação do público? É isso? Qual é a reação das chefias e de, dos teus editores, diretores, um, quando tu propões um, um trabalho destes? Sim, sim, sim. Há é, a, a abertura um, por parte de, de, de, de, dos, dos diretores de editoriais, um, essa abertura para fazer o, o, o, o trabalho, eles sempre aceitam que um repórter fique uma semana ou até duas semanas para se dedicar a, a um trabalho. Mas durante esse tempo voltam-te a, a pedir que a sua, a sua ausência não seja sentida na redação. Tem que fazer, tem que ter esse tempo, mas não pode ter essa disponibilidade de forma, de forma regular. E nos últimos dois, nos últimos dois meses, é, eu publiquei uma, uma reportagem que eu estou a mandar para vocês, só porque a reportagem foi, foi, foi depois publicada. Um, foi depois publicada no site e realmente escrevo para o site. Nós trabalhamos mais com a com, com imprensa do que com com o com, com, com, com, com site. E, óbvio, eu trabalhei nessa reportagem durante dois meses e o trabalho era mesmo, um, seguia é, essa essa análise de um grande volume de, de, de documentos e depois da análise dos documentos eu fui ter com, com fui ter com as pessoas visadas e não foi o não, não, não, não posso dizer se é ou não é uma reportagem que segue em filamentos além de dados embora na redação foi encarado como tal e a proposta era que fosse uma reportagem mesmo e, que, uma reportagem que envolvia muitos números e que a exposição devia também evitar essa... deveria evitar essa de, de, de, de números há ah, essa! O que eu estou tentando mostrar com essa reportagem é que sim, há essa abertura e o público também gosta mas não é uma abertura é, regular eu não posso pedir duas semanas, mas depois de, de, de, de uma semana voltar a pedir duas semanas. Vai ser sempre assim, de forma a, aleatória. Estou agora, por exemplo, a, a, a trabalhar com o com, com plano de com inclinado do governo. É, estou a trabalhar, mas vou consultar, vou, vou fazer minha análise sempre que tenho disposição para fazer isso. Não pedir não pedi tempo para fazer isso. Vou, fazer, vou fazendo essas consultas mediante a minha disponibilidade aos meus aos meus tempos livros. Então, há essa abertura, mas ela não é não é regular. E a aceitação por, por parte do do público, e a ervação também gosta, mas mesmo gostando, mesmo consciente de que vai fazer um, um trabalho um trabalho mais aprofundado e um trabalho bom, e eles não, não querem deixar porque, porque sente-se esse déficit dentro da, da, da, da, da redação. Em algum momento, o que acontece é que há pressão por parte da redação para que publique essa história. Ah, é, é, é, é visível a falta de da, da, da, da, da, da paciência por parte dos, dos nossos editores ou diretores editoriais. Então, é isso. Podem consultar não, não, não. essa reportagem, foi uma reportagem que foi publiquei há duas semanas. Aliás, Foi colocado no site já há uma semana e foi foi feita em parceria com, com a Reuters. Ok? Gente, eu acho que a gente está bem no tempo e vai precisar encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo pela participação, para a gente foi riquíssimo aprender um pouco mais sobre o contexto de Moçambique. é Rui, obrigada por ter contado para a gente sobre Portugal e, claro, Amanda, é, sua participação com as nossas atividades é sempre super bem-vinda e foi muito legal também ter essa visão do jornalismo de dados brasileiro. Queria convidar todo mundo a acessar de novo o fórum é, acho que é um, um espaço, pelo que vocês contaram, que pode ser muito importante para troca, né? inclusive troca entre as comunidades de jornalismo de dados de vários países, então, fórum.jornalismodedados.org, em qualquer dúvida, a gente pode né, discutir por ali, e se vocês puderem divulgarem nas suas redes também, a gente agradece, porque eu acho que incentivaria uma maior integração, né? E é isso, gente. Agradecer a todo mundo que está vendo. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, e Agora vamos seguindo na luta com o jornalismo de dados na Covid. Exato. É <risos> tchau, tchau, gente. Tchau, a gente. para você.